O curso de contábeis da FSG, ele está voltado ao mercado de trabalho, ele tenta verificar o que o mercado de trabalho necessita e tenta preparar os seus alunos para que possam atender essas expectativas do mercado. Também, não só voltado ao mercado de trabalho, o curso de ciências contábeis, através da APS, atividade de prática supervisionada, está trazendo ao seu aluno a visão acadêmica da profissão. ciências contábeis. Por dois motivos. O primeiro, porque na escola eu sempre fui bom com números e sempre gostei de matemática, física. E também porque meu pai sempre uh, trabalhou nesse meio, ele não se formou em ensino espontâneo, mas ele sempre trabalhou nesse meio, em empresa. O diferencial da PSGP é realmente é a relação entre alunos, professores e o pessoal que trabalha, desde o faxineiro ao diretor. É uma relação bem amigável, se nota que os professores, os diretores tentam ajudar ao máximo o aluno a crescer, a, a gostar, realmente, de estar na faculdade. Né? O contador também ele pode atuar, falando um pouquinho do que o nosso aluno vai ter futuramente, em diversas áreas, tanto em escritórios de contabilidade, quanto em empresas, área de custos, área gerencial, uh, auditor. E também através de concursos públicos, né, tanto federal, estadual, quanto municipal, temos essa abertura.